E aí, meu povo tranquilo, agora a gente vai falar sobre, na realidade, a questão número 7 da prova da ESA de 2020. Quem não tem um PDF, vai lá para a nossa comunidade, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, para a gente dar continuidade a esse projeto aqui. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, é a questão de número 7, como eu falei, né a gente vai falar um pouco sobre funções, ou melhor, é... É, funções né? ou equações logarítmicas. E ela diz o seguinte, ó a função nt, que é igual a 1.000, então vou até escrever ela aqui, ó. n, que está em função de t, é igual a 1.000 vezes 2 elevado aí a 0,2t. É isso que ela está dizendo. Indica o número de bactérias existentes em um recipiente. Então, n é o número de bactérias e ele está aí em função de quê? Do tempo. Ó. Em que T é o número de horas decorridas. Então, quando o T vai aumentando, o número de bactérias aí possivelmente vai aumentar também. Possivelmente, vamos ver. É, em que T é o número de horas decorridas. E em quantas horas após o início do experimento haverá 16 mil bactérias? Vamos lá, pessoal. Deixa eu esconder essa cara feia aqui. E ela diz o seguinte. Primeiro, Primeiro, grande detalhe. Ele diz o número de bactérias quem saber o tempo que o número de bactérias é, chega aí a 16 mil? Então, ó, quando é que n vai ser igual a 16 mil? Então, tem 16 mil igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,2t. Pessoal, clássico. Isso aqui é clássico. Tá? Muito clássico na realidade. Quando a gente tem aqui, ó, observe que a base é igual a 2. Vamos ver se no problema a gente consegue transformar isso aqui na base 2. Se conseguir, dê glória. Por quê? Porque a gente consegue igualar as bases e resolve o problema tranquilamente. É um clássico problema de equação exponencial. Agora, se as bases não conseguem, se a gente não consegue deixar a base igual a 2, você vai ter que recorrer aos logaritmos. Tá? Só que eu acho que não vai ser o caso, porque observe que a gente tem um 16 aqui. Ó. Se você pegar o 16 e dividir por 1.000, passar o 1.000 dividindo, a gente vai ter o 16, que é 2 elevado a 4, que vai ser igual a 2 elevado a 0,2t. Olha só que lindo, né? Então, eu tenho bases iguais. Quando é que esse número vai ser igual a esse? Só se esse carinha for igual a esse. Ou seja, só se 0,2t for igual a 4. Se você pegar o t e passar o 0,2 dividindo, você vai ter... 0,2, que é 2 décimos, não é isso? Então, eu vou repetir aqui o primeiro, que é 4, multiplicar pelo inverso de 2 décimos, que é 10 sobre 2. Então, eu tenho aí o 10 por 2, que é 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, t vai ser igual a 20 horas. Vamos ver se o nosso gabarito bate com a nossa solução. E bate. Que bacana, né, pessoal? Uma questãozinha aí, ó. que a gente só tem que ter cuidado com isso. Se as bases são iguais, clássica a equação exponencial. Se a gente não consegue deixar essas bases iguais, clássica a equação logarítmica. Tá? A gente ia ter que colocar ali logaritmo dos dois lados para descer aquele expoente e a gente tentar resolver. Tá? Só que, claro, na maioria das vezes, o problema informa para vocês. Na maioria das vezes, se não for um logaritmo fácil de calcular. Ele vai colocar ali dado log de x igual a y. Sei lá, ele vai dar um valor para o log ali. Tranquilo, pessoal. Não foi o caso desse problema aqui. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na questão de número 8. Valeu!